E nessa versão, a gente traz quatro principais novidades. E eu quero falar bem rapidinho aqui sobre cada uma delas. Uh, primeiro, uma coisa que nos era solicitada já há um, há um tempo, e tinha algumas limitações na forma que a gente fazia, é a gente dizia, enfim o comportamento das pessoas, dos usuários, em relação ao uso do computador, de navegador, etc. Mas não dava uma análise, considerando a, o uso da, das URLs mesmo, das páginas acessadas, tempo, etc. Mas pelo título da página, mas não pelo domínio. Então, a gente fez isso. Né? Uh, deixa eu tentar mostrar aqui. Talvez não esteja tão claro, mas aqui a gente tem classificações... Uh, de navegação em termos de trabalho, social, pessoal, enfim, que isso é definido pela própria empresa, uh, com um domínio aqui mostrando. Uh, aqui um gráfico de pizza que, daqueles tempos que estão mostrados ali em cima, mostra uh, o volume de cada categoria que foi acessada. E no canto inferior ali, as buscas feitas no Google e outros mecanismos de busca, o que, que, que o pessoal está buscando na internet quando, quando eles estão usando os computadores da empresa. Então, essa é a funcionalidade de análise de URL que a gente está chamando. Uh, outra funcionalidade que eu vou comentar é o que a gente está chamando de distribuição remota. A gente tinha até então instalação remota. Uh, e a gente trabalhou muito para melhorar, porque os ambientes uh, computacionais das empresas têm muitas variações, e, e instalar um programa remotamente, de forma automática em todos os computadores, é um desafio que muitas empresas no mundo, a gente pega, por exemplo, os antivírus, né, que, que são empresas que precisam ter um agente rodando em cada máquina, eles também têm dificuldade de, de conseguir isso. A gente trabalhou, então hoje tem... Uh, eu vou entrar em alguns detalhezinhos técnicos, mas sem aprofundar muito. Mas a gente tem um banco de credenciais para tentar autenticar de várias formas nos computadores. Uh, a gente tem uh, escaneamentos automáticos na rede, buscar computadores que não estão no NetA, instalar automaticamente, fazer isso de forma periódica, gerar alertas de sucesso ou insucesso de cada um desses. Uh, e, e, claro, aqui tem uma página de, de resultados que consegue trazer também, só com o escaneamento da rede, que antes só trazia o IP da máquina, hoje a gente já consegue levantar várias outras informações, mesmo sem o agente do NetAI instalado. Então, essa é a distribuição remota. Uh, outro aspecto importante, e aí trazendo a questão da segurança da informação, é a auditoria de, auditoria de arquivos. A gente tinha até então só o registro de arquivos copiados para USB, a gente mostrava no NetEye. Então, se vazou alguma coisa e veio USB, a gente já tinha isso no NetEye. Hoje a gente ampliou isso e consegue gerar gráficos comparando uh, formas que esses arquivos saíram, se foi USB, se foi, um, se foi na nuvem, como um Dropbox, um Google Drive, um OneDrive da Microsoft, uh, se foi... Uh, arquivos que ele baixou, na, enfim, download, área de trabalho. Enfim, tem uma sessão de auditoria de arquivos muito mais ampla, uh, registrando cópias, uh, modificações, exclusões de arquivos, uh, nessas diferentes formas, nessas diferentes mídias. Tá? Então, isso está sendo lançado agora também. Esse, esse gráfico de exemplo, ele mostra os diferentes tipos de mídias, mas pode ser de arquivos, pode ser por usuário, pode ser por setor, enfim. É, aqui é só mostrando que essas regras elas podem variar por setor, por usuário, o que, que vai ser monitorado né, em termos de auditoria de arquivos. E, por fim, a gente criou também uh, o que a gente está chamando de aproveitamento de ativos. Ou seja, uh, muitas empresas e até especialmente universidades uh, têm um parque grande de máquinas, e tem dificuldade de ter a noção exata de quanto elas são utilizadas, quanto tempo elas estão ligadas, se são ligadas, que frequências são uh, utilizadas ou, ou, ou ligadas. E uh, a gente montou uma análise que registra a cada 24 horas quanto tempo ficou em cada estágio, ligada, uh, em uso, desligada, ociosa. É... Enfim, então isso está tá sendo trazido nessa versão 6.3 também.